Começar aí. Tá. Oi, Barbie. Oi, Kelly. Muito boa. Mas tudo que você em carro? Fala sério. Toma uma Girl Se você quer ser meu, né? dá um fica ligado ligado Presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Anda, Barbie, vamos, Barbie. Só uma Girl Se você Oi, quer ser né? Fica ligado, presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito exigente. Sou assim, uma flor delicada demais. Minha cor preferida é rosa. uma loura legal e que sabe o que é: dedicada, fatal, mas brigosa. Passou.